Temos somente a borda e aplicamos uma ponte chamada de bridge, ou bride, né? A ponte aqui também não funcionou, deixa eu ver por quê, porque aqui já está colado. Então vamos só fazer aqui um target mesmo, vamos pegar aqui um target welds e vamos soldar aqui edge com edge, tá? No caso aqui o bridge ainda está habilitado, vou fazer aqui sem ele. Então vamos lá na nossa imagem mais uma vez, vamos soldar todas essas edges aqui, uma por uma. É um pouco trabalhoso, mas dá um resultado muito satisfatório aí, o resultado do modelo então, vejam aí aqui, agora está certinho, voltamos lá na nossa referência mais uma vez tá? vamos ver aqui como está ficando agora, tenho esse buraquinho aqui do lado aqui e aqui temos uma entrada para um chip nessa entrada para o chip é basicamente o mesmo que nós fizemos aqui e nesse buraquinho o mesmo procedimento que nós fizemos aqui do lado, então vamos começar aqui com um buraquinho, vou pegar aqui a nossa ferramenta shift loop do Graphite modeling, que ela é mais rápido eu vou fazer aqui um pequeno buraco então uma pequena cavidade então fazemos aqui a conexão cruzada primeiro, isso aqui eu já ensinei em outras oportunidades então se você não viu, dê uma olhada aí nas aulas anteriores nós vamos aplicar aqui então o um chamfer Perfeito. subimos um pouquinho removemos essa borda aqui, antes de remover essa borda eu vou vir aqui em polygons e vamos aplicar um dil poly para deixar mais arredondado, excluímos e fazemos aqui uma nova borda, só para deixar esse efeito aqui de borda reforçada. Do outro lado aqui não é diferente, então vamos só aproximar aqui os pontinhos, mais uma vez fazemos aqui um Connect, vamos pegar a ferramenta Shift Loop mais uma vez, vamos fazer aqui um Connect mais ou menos nessa parte aqui, vamos lá na vista Front, para poder comparar a distância, e vejam que ele vai rodear aqui nessa área mais ou menos, tá? Então fazemos o mesmo procedimento, vamos deixar aqui uma edge, fazemos aqui mais um connect, nessa parte aqui eu acho que vai ficar bom, fazemos um novo connect, A esse connect aqui, vou fazer um chamfer, vamos chanfrar essa área aqui, vamos aumentar um pouquinho mais, e agora pegamos essas linhas, ou essas edges, e distanciamos ela um pouquinho aqui só para dar esse efeito aqui de abertura depois de feito isso nós vamos aplicar mais um inset aqui eu tenho que até corrigir um pouquinho essa altura está muito baixo então vamos deixar aqui um pouquinho mais alto aqui está bom fazemos novamente aqui um inset inserindo essa superfície reforçamos essas bordas eu já sei que eu vou precisar aqui adicionar mais connects eu vou colocar três conectos aqui na borda e aqui eu vou começar agora deixando mais arredondado. Então vamos pegar esses pontinhos aqui do lado, e vamos, inclusive eu vou pegar aqui as Edges para ficar mais fácil, vamos trabalhar o escalonamento, deixando um pouquinho mais arredondado, aqui no meio também, selecionamos tudo e aplicamos um inset. Então aplicamos um inset aqui pequeno, não precisa ser grande, aqui está bom. Lá na nossa referência nós temos um, um buraquinho também, então temos aqui uma entrada pequena, vou fazer essa mesma entrada aqui, então para isso selecionamos essas edges, movimentamos aqui um pouquinho para o lado, vou pegar a ferramenta Shift Loop mais uma vez, poder conectar essa, essa edge aqui e aqui eu vou começar já a fazer esse buraco, essa cavidade. Então fazemos uma conexão cruzada mais uma vez, através aqui de um Connect, depois fazemos um Chamfer, chanframos essa entrada, aplicamos o DioPoly, ferramenta DioPoly aqui do nosso painel Graphite Modeling, e aqui vou aplicar um Extrude nessa borda aqui, vamos fazer um Ring, Ctrl Polygon, e aplicamos aqui somente para poder fazer uma marca, então vamos jogar aqui para dentro, e um pequeno inset também só para reforçar mesmo como se fosse dois connects depois de feito tudo isso vamos ver aqui com o tubismo como está ficando e temos aqui a base do nosso aparelho esse meio aqui ele está muito oval então vamos aplicar aqui mais um connect aqui internamente então para isso eu vou até aplicar aqui um chamfer nessas linhas vamos chanfrar primeiramente a distanciar mais acho que aqui tá bom fazemos mais um Connect aqui no meio e vamos aplicar o Turbo Smooth agora agora sim já está melhor esses buracos aqui, se vocês quiserem reduzir ele um pouquinho também talvez fique até interessante nós vamos selecionar aqui as bordas primeiro vamos fazer um Ground e vamos reduzir aqui os buracos primeiro eu tenho que selecionar os polígonos também deixar aqui a seleção da, da borda aqui na verdade nem vai ficar muito bom não tá? vou começar aqui removendo essa borda e vou fazer aqui em uma das bordas somente. Vamos fazer aqui a seleção agora sim. Reduzimos a borda, aplico um cap, seleciono essas bordas. Selecionamos aqui todas elas. Aplico um inset para inserir aqui uma superfície. E removemos essa borda. E assim a parte de baixo do aparelho está pronta. Lá nas partes laterais desse aparelho nós temos aqui os, os botões... Então nós vamos ver aqui que desse lado aqui aparentemente não tem nada, só tem esse risquinho aqui. Tá? Esse risquinho pode ser feito até na textura mesmo. Já desse outro lado aqui eu vou distanciar aqui para a gente poder visualizar. E eu tenho aqui alguns botões, eu tenho um botão aqui de volume e de ligar. Então mais ou menos nessa altura aqui a gente vai ver que os dois botões estão sobrepostos. Então vamos voltar lá no nosso Edit Poly, vamos selecionar as Edges e eu vou deixar aqui as Edges no mesmo alinhamento. Observem aqui que o alinhamento é exatamente o mesmo, tá? Vamos deixar aqui no mesmo alinhamento, aqui na parte de baixo também, fazemos o mesmo alinhamento aqui, eu vou pegar essas edges aqui que estão sobrando, né? Algumas linhas, perfeito. E agora é só fazer os botões da mesma forma que nós fizemos lá embaixo. Eu vou começar com esse botão aqui do, do volume, o botão maior, vamos lá na vista front, vou pegar aqui dois pontinhos apenas, então, pegamos esses dois pontinhos aqui, distanciamos esses dois pontos, distanciei aqui perfeitamente, fazemos aqui um Connect, esse Connect aqui com dois segmentos, ou três no caso, vou deixar mais próximos a borda, selecionamos através dos polígonos, vou selecionar aqui todos eles nesse meio, aplicamos um pequeno Inset e em seguida aplicamos um Extrude, só para fazer o efeito do relevo do botão se você quiser reforçar um pouquinho mais aqui é só aplicar um novo inset que na hora de aplicarmos o Turbo Smooth ele vai ficar bem arredondado aí como vocês podem ver na parte de baixo é o mesmo procedimento, não muda nada então vamos voltar aqui na parte de baixo agora vou pegar aqui o botão de liga e desliga e faço o mesmo procedimento primeiro eu vou distanciar aqui os dois pontos distanciei Pegamos essa linha aqui, aplicamos um ring, connect, com dois ou três segmentos. Selecionamos essa linha central aqui, através de um control polygon mesmo. Aplicamos um inset. Apliquei aqui um pequeno inset, só para reforçar a borda. Depois aplicamos um extrude. Vou aplicar aqui até dois extrudes para reforçar mais. E depois um pequeno inset. Somente isso. E aplicamos o Turbo Smooth e veja que o botão aqui já vai aparecer para a gente, tá? Bom, aqui aparentemente está ok, não temos mais nada para mexer no nosso frame, e falta fazer somente esse relevo da câmera. Aqui no relevo da câmera, a gente consegue perceber que ele tem essa ondulação aqui. Para esse relevo da câmera, nós vamos selecionar a parte azul agora do nosso smartphone, vamos pegar inclusive essa parte azul aqui, vou posicionar aqui através da, da vista front, Vamos criar aqui mais uma cópia em instância, rotacionamos 90 graus, ou 180 aliás. Vista front, botão F, posicionamos aqui bem na frente. E agora, vejo que todas as cópias são instâncias, tá? Nessa parte aqui eu vou ativar a opção Situ. o atalho é Alt X aqui, o então, só para vocês verem. Vamos tirar agora o Turbo Smooth. E observe que quando eu aplico o TubeSmooth, ele acaba dividindo muito essa área. Então vou aplicar o TubeSmooth com um segmento somente. Vamos colocar aqui somente uma divisão. Apliquei o TubeSmooth, agora vamos aplicar mais um Edit Poly aqui acima. Edit Poly só para confirmar. Fazemos um Connect aqui no meio. Deixamos o Connect mais ou menos nessa altura. Aqui também eu vou fazer mais um Connect. Fazemos um Ring e um connect deixamos aqui mais ou menos nessa altura também só para distanciar bem aí o modelo e aqui eu vou aplicar um inset então vou começar aqui com primeiramente um inset para inserir essa superfície depois eu vou aplicar um extrude aqui está mais ou menos do jeito que eu imagino vamos visualizar agora com um novo turbo smooth por cima desse modelo e vejam que já começa a aparecer aqui o formato da câmera só que eu preciso que ela tenha mais definição então vou voltar aqui abaixo agora e vamos adicionar mais uma linha eu então, vou pegar aqui o shift loop adicionamos uma linha aqui acima mais uma linha aqui abaixo vamos ver como que vai ficar agora a definição então aplico o novo turbo smooth e vejam que a câmera ela começa a aparecer para finalizar eu vou pegar o modelo aqui das fotos, só para a gente ver aqui os detalhes. E nessa câmera aqui, na verdade, não tem muita coisa não, tá? É só mesmo essa elevação e essa bordinha aqui mais rígida. Então isso aqui nós vamos fazer depois através do mapeamento, mas nesse primeiro momento eu vou só aplicar aqui um inset nessa área. Então começamos aqui com o um inset, inserimos essa superfície aqui, aplicamos o Tube Smooth, vejam que já ficou muito melhor agora, e nesse frame aqui também eu vou aplicar mais um connect. Então aqui vamos pegar aqui um shift loop, aplicamos um novo connect e visualizamos aqui o nosso resultado final. Lá na vista left, botão L, eu quero observar aqui na vista front aliás, eu quero observar aqui qual que está a altura aqui, como que está a altura dessa câmera. E vejo que está muito alto. Então eu vou voltar aqui no nosso Edit Poly, tipo Edit Vertex. E vamos aproximar aqui mais, então, vamos deixar aqui bem pertinho, perfeito. Aqui eu vou somente fazer aqui uma leve, um leve desnível, só para dar um efeito aqui diferente no aparelho. Lá na vista top faço o mesmo procedimento, Fazemos aqui um leve desnível também, perfeito. E aplicamos o Tube vamos ver aqui o resultado final e aqui nós temos a base sólida do nosso aparelho, tá? Ademais aqui não tem nenhum detalhe, Observe que nas imagens aqui não, não tem mais detalhes para resolver A parte da câmera nós podemos resolver com textura e mapeamento, as duas câmeras aqui E o restante foi através da modelagem, vocês viram aí que nós criamos tanto a parte do visor, a parte do display Quanto a parte aqui do frame, né, que seria a parte externa do nosso aparelho só para finalizar aqui, vejo que fica um pouquinho fora aqui através do nosso Turbosmooth. Então posso voltar aqui a qualquer momento no Edit Poly e puxamos esses polígonos aqui ou essas, esses pontinhos um pouquinho para dentro. Então peguei aqui, puxei um pouquinho para dentro, aplico o Turbosmooth, veja que já corrige aqui para a gente, faço o mesmo procedimento em todos os lados. Então faço aqui esse mesmo ajuste mais uma vez, puxamos um pouquinho para dentro. Passo aqui embaixo também, puxo um pouquinho para dentro, do outro lado e na parte de baixo também. Então isso aqui na verdade são ajustes que nós vamos fazendo aqui até alcançar o resultado mais próximo possível lá da nossa referência. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Essa foi a nossa videoaula de modelagem. Na próxima videoaula nós vamos aprender como fazer a, a parte do mapeamento, a texturização, a iluminação e a renderização. Conto com vocês mais uma vez, principalmente para você que está chegando agora, eu quero te convidar a participar do nosso canal e em breve nós vamos ter mais novidades, mais videoaulas bem avançadas como esta. No mais, eu aguardo vocês na continuação, deixo um grande abraço a todos e bons estudos!